Professor, quero fazer exercícios de dar soco. Será que funciona? Funciona sim. Não é para você bater em ninguém na rua não, tá? É para você treinar. Como? Vamos fazer a base? Perna direita à frente, perna esquerda atrás na diagonal. Vai posicionar ambos os braços dessa forma. Ao invés de você jogar o peitoral atrás, eu quero que você ó, puxe as suas costas, assim, à frente. Dessa forma aqui, você vai sentir as suas costas, contrai bem o abdômen, projeta ambos os braços à frente e você vai fazer esse movimento aqui, ó. extensão, extensão e vai ó, cada vez mais rápido esse movimento. Tenta estender bem. O objetivo aqui... Não é você aprender uma arte marcial, mas sim você conseguir trabalhar a sua musculatura das costas, alongando. Por isso que eu falei, não joga o peito à frente. Joga o peito, o quê? Encolhe ombros projetados à frente e você vai fazer esse movimento. Você vai sentir toda essa região aqui, inclusive o abdômen, sendo trabalhado. Professor, não consigo ficar nessa posição. Troca a base. A mesma coisa e você vai trabalhar o máximo que você puder para trabalhar bem a região não só do abdômen, mas como das costas, mas como dos braços também. Mais uma dica aqui do professor Emílio Júnior. Até nosso próximo encontro.